Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vejam onde que eu estou Eu que essa semana tirei passeio turismo aqui da minha própria cidade Eu estou aqui, ó, em frente à igreja velha, galera Essa igreja aqui que já cercaram, já abriu, já cercaram, já abriram E hoje ela está aberta de novo para visitação. Uma história antiga, lá de 1500 e alguma coisa, né? Quase na mesma idade de descobrimento do Brasil E tem muito tempo que eu vim aqui, eu vou entrar aqui dentro de novo, ó ela não é tão grande, ó. como eu falei, mais de, mais de 480 anos tem essa igreja, foi uma das primeiras construções aqui da cidade de São Mateus, e eu, e eu como estou fazendo um turismo na minha própria cidade, já fui na praia, já andei pela praça, e agora eu resolvi mostrar aqui para vocês, tem uns pombos aqui, ó. desde quando eu conheci essa essa construção era desse jeito não muda nada é segunda história era bem maior vamos lá de cá aqui tem mais ó no espaço esse pé de coco aqui eu não lembro dele não daqui a o plantou ele é grande mas é bom aqui ó virou casa de pombo e tá aqui quem chegar em São Mateus e quiser visitar é fácil está bem próximo da rodoviária é cartão postal da cidade. Não tem como falar de São Mateus se não falar da Igreja Velha. E é bem alto, tá? A gente fica imaginando como que foi a construção disso aqui há muitos anos atrás, né? Há centenas de anos atrás, sem tecnologia. E são as pedras, galera, muito pesadas, tá? Aqui tem essas pedras aqui desse tamanho pequeno, mas lá em cima tem pedras bem maiores. Eu calculo pedra de 20 quilos, mas tá feita aí. E deixa eu olhar outra parte ali para vocês, vou ver se eu encontro vou ver se eu encontro, aqui algum... ah, é um pombinho aqui ó está chocando olha uh! o pombinho aqui ó uh! olha ali galera, ó. tem um pombinho aqui ó. Uh! correu tadinho, deve estar doente não correu aí os pombos usam esses esses buracos ficados não sei se esses buracos aqui eram era do eram do dos andame, né mas eles estão aí veja a outra parte aqui ó mais outra parte já é a terceira... Já é a terceira parte aqui, ó... aí é que eu tava falando pra vocês, galera, ó... Olha... Olha essa pedra aqui, ó... E lá em cima tem pedra maior do que essa aqui, ó... Não é a coisa... Que hoje a gente tem bloco, né... é Bloco, lajota... E... Tudo padrão, quadradinha, que facilita na construção... E... E eles fizeram retinha assim ó com um material que não é padronizado ó. veja essa pedra aqui também ela está bem escura mas é uma pedra também os pontos estão ali aqui o pombo que eu falei o pombinho que já está doente ó. com certeza pombo rejeitado ó. cá tá, uh, é pombo rejeitado correu <risos> correu e mais uma terceira galeria aqui não esse aqui já é, o, já é um beco já é o final aqui ó que termina a estrutura então é isso galera, só um momentinho aqui é, Eu sendo turista na minha própria cidade E se vocês gostou do vídeo, já deixa aquele like, os comentários Que eu acho legal, né? Se vocês dão muito like, entende que vocês estão gostando do conteúdo Uma coisa diferenciada, fazendo um vídeo fora de casa né? é, Os moradores daqui não dão muito valor A gente passa por aqui 15, 20, 30 vezes por dia que é, Porque está no centro, não dá valor tem hora que gente de fora vem cá, contempla, tira foto, guarda, leva. Então eu resolvi fazer, né? Esse turismo aqui na minha própria cidade, tá mostrando pra vocês. Mas vai depender. Muito like, se bater muito like, muitos comentários, eu vou em outros lugares. Tem museus, tem o porto, tem um sítio histórico, tem muita coisa aqui. né a tua cidade tem 400 e... Eu não sei muito bem não, né? Agora eu acho... Vou pesquisar no Google e colocar na descrição. <risos> Mas eu sei que é mais de 472 ou 474 anos. É a segunda mais antiga do Brasil. Depois aí, depois segura, é São Mateus. E É um mapa, né? Aí, se eu afastar, dá pra ver a dimensão da, da estrutura. Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui. Aí, galera, aqui dá pra vocês verem a noção, ó. Imagem belíssima, né? Tá numa posição ótima pra foto pela luz ó. dá para ver a estrutura bem legal aqui que eu falei é um cartão postal não tem como falar de São Mateus não tem como falar da região Norte né? se não lembrar que da igreja velha tem um cruzeiro aqui ó independente de religião crença cultura é né? um marco ficou um marco aqui para sempre resistindo ao tempo então é isso aí galera eu vou ficando por aqui né, sendo turista na minha própria cidade Espero que tenha gostado Espero o seu like E eu espero vocês no próximo vídeo hum.